Olá. Neste vídeo, demonstraremos como solicitar o registro de direito autoral. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa cujo registro esteja ativo e que deseja registrar direitos autorais de projetos, esboços e obras plásticas concernentes à engenharia, agronomia e profissões afins regulamentadas pelo sistema Confea Crea. Para iniciar, selecione a opção Protocolos.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 Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.